Bom dia, centelha divina! Seja muito bem-vindo ao Conectando com o Eu Superior, nosso 16º dia do ciclo de 21 dias de meditações. Espero que já tenham tomado consciência da sua divindade interior e o quão poderoso você é. Você tem se permitido acessar o seu Eu Superior e seguir a sua intuição? A sua sabedoria divina te mostrará o melhor para você através da sua intuição. Nutrindo-se de alimentos e sentimentos saudáveis, potencializará a sua conexão com seu eu superior, te trazendo uma vida mais harmoniosa, feliz e próspera. Agora, vamos à nossa conexão diária? Comece acalmando a sua mente, através da respiração tranquila e profunda. Perceba o seu abdômen inflando a cada inspiração e esvaziando a cada expiração. Aproveite para relaxar cada músculo do seu corpo a partir da ponta dos pés e vá relaxando. Relaxando, relaxando, até o topo da cabeça. Sinta um amor imenso invadindo o seu coração. E repita mentalmente comigo. Eu sou Deus em ação e hoje... Escolho ser feliz. Eu sou Deus em ação e hoje escolho viver o amor. Eu sou Deus em ação e hoje escolho viver em paz. Eu sou Deus em ação e hoje escolho viver em abundância. Eu sou Deus em ação e hoje escolho ser grato por tudo que tenho. Eu sou Deus em ação e hoje escolho ser grato por tudo que sou. Eu sou Deus em ação e hoje escolho me amar incondicionalmente. Gratidão. Gratidão, gratidão.